Olá, boa tarde, Sônia Mar Pessoa, com muita honra que eu quero comunicar a vocês que eu estou na revista Arte Bela, na edição número 50, na sessão de Mulheres de Destaque, neste mês de março de 2021.